Rapaziada, é, olha Oh, meu, oh meu deus, Leo. Para de tremer, hey. olha oh o <fixos> meu, filho, rapaziada. Ó. ó, tem um cara aqui das granadas, hein? Ó, tá sentindo a vela, a vela de aniversário? Olha, sem para pra nós, ó. Parabéns pra você. E é, aí, rapaziada, caverninha, que estamos aqui diretamente com o primeiro episódio de Resident Evil 4. Pera aí, caverninha, você não já fez o primeiro episódio? Sim. Rapaziada, além do primeiro episódio não ter sido aprovado pelo Chuck Norris e nem pelo Vandami, o caverninha esqueceu de salvar o cachorrinho que tá lá chorando, tio. Ah, cara. Rapaziada, os vídeos serão os mesmos, mas ah. o gameplay será altamente atualizado, hein. Mas se você já assistiu o primeiro, você pode passar o vídeo pra frente e direto pro Gameplay Cavernístico, hein? Vamos se ligar, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e vamos se ligar que esse jogo é bem louco, hein? Vamos se ligar, hein? 1898. Eu nunca me esquecer. Foi o ano que esses mortos grislios ocorreram nas montanhas Mountains. Soon a news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. Some Umbrella está por trás de tudo, hein? a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its entire Não tomando Not taking any chances, the president of the United States ordered a contingency plan passeada, deu uma bazucada em Racco City, hein? Ó, explodiu tudo. The United States government issued an indefinite suspension of business decree Umbrella Vamos se ligar nessa Umbrella aí, hein? Eles estavam falidos, tinham que fazer algo. Para da volta por cima e o que, que eles fizeram, tio. Vai vai assistir, né, se você ainda não sabe. Após seis anos depois, hein? Vamos se ligar, hein? Ó. Oh. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Why am I the one who always gets disordered in this thick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathy. Is a local's way of breaking the ice? Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? Mm. All by yourself? Claro, <laughs> I'm sure you can so just you. tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you're crazy, America. It's a direct order from the chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. <laughs> Vamos se ligar, hein? Com um acento meio grego ali. Vap, ó, ó, olha o Corcel 2 chegando, tio. ó, derraba. Será que derrapa? Não. Derrapa pra nós gente. Ó. Se ligou no ABS, né, tio? <risos> Vamos se ligar. Beleza, os vão parar ali? Ó, por uma causa muito justa, hein? Pô, hum, eu quero pra hein? There's informação sobre uma of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified Beleza, Vamos achar é a filha do presidente, hein? Ó, ó, ó. Nunca! Nunca mija no pântano grego! Ó, oh, é de repente, tio. Fica ligado, hein, gente? Ó, o cachorrinho da geladeira chegando, ó. Oh. Olha o rim. Olha, o cachorro ah, simplesmente cheiro o de aproximadamente 2km de distância, ele já tá ligado no seu vinho, você Sorry pode estar tá dentro do, do carro, tipo, você quebra o vidro e entra, Ah, claro, Sim, beleza, Escavite. estamos aqui dentro do Corcel 2, hein, vamos se ligar, ó. Oh, carro é. tá rápido, estamos no meio da neblina, isso não vai desencorajar o caverninho, o caverninho está preparado, hein, ó, <risos> oh, beleza, já vamos descendo aqui nos pedaços de pau, velho, Vamos se ligar, tio, ó. Oh meu Deus, ó. Olha os acontecedores do bagulho. Nossa senhora. Beleza. O Leon tá. Ó, você acha que o o cara é clássico? Porção 2. Esse caminho leva até a vila. Os caras bicemplaram pra fora do carro, ó. Vai ficar no carro, tio. É, o carro, né, tio? Oh meu Deus. Right. Parking tickets. Good luck. Boa sorte. Esse cara se dá mal, tio. Jesus. Who are these guys? Isso cara tão so Não me fodendo, não. não, não, não. Leia, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hanigan. I'll be your support on this mission. Well, I got you. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. Vou tentar ser honesto, OK? Hein? Vamos se ligar. However this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Beleza, rapaziada, já estamos aqui com o Leon, e a primeira coisa a fazer é confiscar os bens materiais desses pombos negros altamente ricos, hein? Ó, 200 doletas e um Spinelson escondido em suas riquezas. Primeiramente, o que vamos fazer é simplesmente checar a casa onde o Sr. Borlovis está escondendo coisas. O Leon simplesmente, na humildade, vai entrar na sua casa e, com sua botina altamente lustrada, arma já na mão começar a investigar. Primeiramente, ah, ó, Sir? Uma perguntinha ao tio. É a verdade? O que que acontece? O tiozinho tá fingindo que tá fazendo seu churrasquinho e não dá atenção pro Leon. O Leon já estranhou a situação. Sacou a fotinha grega e vai perguntar para o tiozinho se ele viu ela. 360 graus invertido e sempre perigoso esse tipo de rotação aí. Ó. Não curtiu. Que, carajo está que carajos aqui? estás fazendo? Que estás Rapaziada, nada amigável Sorry, o cara. tio, hein? Vamos. ligar. Peraí, o Leon tava prestes a sair fora quando o tio saca o seu cortadinho ah, mágico. Uh. A primeira gingada do Gil já dá aquela super rolada freeze. mágica que só o Leon sabe fazer. É sim. Aponta pro tiozinho. É assim Ó, vai mexer com o Leon, tio. O que, que acontece? Primeiro a gente bica os olhos. Depois de dar o Tatsunoku no Zoi Tatsunoku tem bug Shinko Sasumagi Zambunyaku Ele cai, tio, acabou um dia pra cima Vamos se ligar, hein Ó, já sabendo que o Leon estava na área E o Leon é um cara altamente calculista Foram chamar reforços com o seu calhanbeque roxo, hein Vamos se ligar, os caras estão empinando o calhanbeque E o Leon simplesmente estava em apuros. É verdade Ó mas não tem problema aqui, ó. Oh, o primeiro procedimento é ligar para Tiazinha, é lógico. A Tiazinha simplesmente vai tá estar te coordenando. Com um tá as coisas? Tá simples. Ó. Oh, meu Deus do céu. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Rapaziada. Simplesmente. Já vão direto lá para cima, Tiazinha. Oh, meu Deus do céu. Vamos só catar uma muniçãozinha aqui. Só para ficar lindo, ó, já dá meia volta e o Leon, o que, que ele faz para sair? Um mortalzinho de boa, porque ele é o Leon, ele sabe fazer as paradas, beleza. A gente vai esquerda aqui, deixa então os de boa. Vamos só pegar essas munições grega aqui, ó, mais uma aqui. Uma facada duas caixinhas vai pro céu. Beleza, e mais uma aqui. Pronto. Oh, beleza, tá certo, hein? Tá de boa. É tudo legal, né? pega. Beleza. Rapaziada, os tiozinhos vão deixar a gente sair. Sim. Vamos se ligar nas riquezas gregas das pombas negras. Elas têm simplesmente Dinheiro. granada, tio. Vale isso? Claro que vale, tio. Oh, meu Deus. Ah, o cachorrinho aqui. Rapaziada, o governinha deixou o cachorrinho pra trás, ele vem buscar, tio. Olha, ele veio. Resgatou o cachorrinho. Ó, oh, tá rolando uma perninha machucada, mas o Chuck Norris simplesmente vai cuidar disso. Vamos se ligar aí. Beleza. Já vamos pelo nosso atalho aqui Ó, não vá reto ó Já tem um quebra-nozes aqui Você passa aqui é simplesmente o um um atalho forastero! Beleza, o cara vai apontar pro Leo O Leo não curte esses apontamentos não! É bico, tio. Roda rodo uma espora de galo nele Vai ficar no chão ali pensando na vida E o que que acontece? Tem uma casinha aqui? Vamos só dar uma bicada nesse tiozinho que, que ele é forgado também? Não! Oh, meu Deus, ó Ó, não tem dizer que não, tio, é tiazinha Rapaziada, grampear o zóio da tiazinha na parede uhum. ah, Não foi legal peraí, O caverninha não precisa desses itens que tá ali É item podre, tio O caverninha curte item massa Ô, oh, peraí, peraí, peraí, peraí oh, Ó o zóio, tio, oh, meu Deus Ó o em dentro do seu binóculos você tá jogando uma cerveja ali, ó Cervejado, hein Ó, oh, os caras sentados ali altamente pensando na vida Rapaziada, é, não É uma estratégia, tio Estão cultivando pedras, Você vai tomar das pedras que os caras querem atacar o caverninho Ô, oh, peraí, caverninha, você tá? A merda porra! Só, só dar uma explorada ali pra ficar ali ligeiro aqui. Ô, oh, meu Deus do céu. Já acorde essas duas caixas não tem nada. Oh. Não, né? porque o jogo tá um pouquinho mais árduo oh, Ó, já carrega aqui pra gente ir altamente de boa. Mas tá rolando um símbolo grego aqui, você vai entender se você ainda não viu o Resident Evil, hein? Ligaçãozinha, tio. Não é preocupada, tio. Você tá ali, ó. Leon, how do you up? Fala pra ele. Sorry to hear that. I'm sending you um playing manual. Hope you find it I'll take a look Pai o manualzinho a tchau, meu Deus, pra quê? Tá de boa, vamos sentar e começar a ler o jornalzinho aqui com instruções de voo e também tomar aquele café da manhã gostoso. O que que é? Desce rapaziada, olha o tamanho do churrasco ali. São churrasco humano tio, meu Deus, petinho. Gator vale isso? Claro que vale tio. Beleza. Ó, oh, quer mexer com ah, os caras, tio? Mata oh, a galinha carenjo. Olha só a reação dos caras, tio. Só que vai bicar o joelhinho. Eu vou começar agora pai! Bica o joelhinho, já, já tô pica. Ô, oh, meu, peraí, tio, peraí, vamos rezar. aqui, tio. Já sai fora. Isso oh, aqui abraça, é tio. Abraça de boa. Tá, tá de boa. Beleza, primeira coisa que o Leon faz é entrar na casa e procurar abrigo. Altos caras vieram para quebrar a porta, mas o Leon é um cara astuto. O que fazer nessa situação? Ele simplesmente olhou que tinha mais ou menos 180 caras altamente nervosos e um com a motosserra já empinando. O que ele fez? Foi empurrar o armário. Você empurrar o armário, tudo se resolve. Ó, oh, tá de boa. Ó, oh, os caras já entram por cima. O Leon já estava meio sinistrão. Mas o que que acontece? Temos munições atrás dos caras. Oh, meu Deus, tem, tem, tem munição ali, mas não precisa. Não precisa, por quê? Em cima temos nada mais, nada menos. que preta. Ele... escopeta. Uh! Caberninho, o que é escopeta? Escopreta é aquilo que resolve a treta! Ó, oh, vamos ver agora então! Ó, oh, já pica granada, bate. Pega a riqueza dos carinhas, vape de novo! E mais munição de esco-preta. Ó, oh, já bico dos caras para aqui. E chega dando um mortal, Rio Rapaziada, o que fazer agora? Meia volta, pega a granadinha de São João e esquenta a fogueira Ioiô, tio! Ó, meu Deus, carinha das... o carinha ficou de pé! chamar os primos capoeiristas, tipo, mais ou menos, nível 18, são cordões bege altamente perigosos, pronto para gingar o peão de mão e tudo mais, mas quer que abraçar o caverninha? Os inscritos mandaram pro o caverninha que tem como equipar isso aqui e tacar nos olhos do tio, altamente eficaz contra a dengue, ó. Ô meu, peraí, eu errei tudo. O que que acontece, eu não tem como tacar o um negócio, né? não vamos completar ele? Então, os caras não estão muito legal. Ó, vou fazer os caras voar, Ma mais um tiozinho aqui, peraí, peraí, peraí, rapaziada, tem como acertar a cabecita, ó, e dá um bicudo, você dá um bicudo nele, tranquilo, mas, mas, o mais eficaz, é botar o cara pra rezar, bota o cara, pra... peraí, o único mesmo. esse aqui merece, esse merece, você bota o cara pra rezar, é dois segundos ele morre, ó, ó, tem que ser os dois joelhos, ó, ó. Ô oh, meu, peraí, peraí. Ô oh, meu Deus, rapaziada. Uh, uh, uh, uh, Granadinho, tio. Oh, granada, São João pra nós, ó. Ó, Aonde você, você tacou tá isso? Rapaziada. É tudo treinado, É tudo treinado. Foi combinado. Esse, rapaziada. Ó, oh, escopretando. Vamos escopretar esses caras é que acabam. Acaba aqui a, a, essa história. Ô oh, meu Deus, vamos acabar com essa história. Lá, os cartões estão enchendo sabem demais, hein? Oh, você novo tio. E aí? vem a mim? Mas cara caras não, hein? Ó, prova de se demais, mais Ó, tira para cima que os olhos... Bisca. Vamos biscar ele. Ó, oh, mas aí Vem, Vai tacar demais. Ó, oh, aí, aí perde a cabeça, hein, tira No meio da treta, assim. mas o cara tá vivo aí, Meu Deus do céu, hein? Vamos fazer a barba desse cara. Pera aí. Acabou... o oh, meu Deus do céu. Tem... Vamos pegar o dinheiro dele. Ó, tu... oh, 10 mil em barras de ouro. Oh, meu Deus do Tá economizando dinheiro, hein? Alimenta. Simplesmente vamos vão ver que tem mais tiozinho aqui, tio. Ó, você entra aqui na, na zona periférica aqui, dentro do Favelation Park Pra Par parte 3. Ataca. Vai rolar outros caras aqui, hein? Ó, onde é que tem mais tiozinho? Tô meu, Os caras estão escondidos, hein? Uhum. Pois é, ficar com medo, hein? Ficar com medo. Onde, tio? Tá aqui fora. Tá aqui, tio. Oh, Ô, meu Deus do céu. Ô, é. oh, meu vamos ficar esses aí, Vem, tiazinha, vem! Vem! Oh, meu Deus, e Vai voar todo mundo! Tem tem é altos caras aqui. vem todo mundo! Brinca, tiazinha! Oh, meu Deus do céu! O que que acontece? Bateu assim na... ...goga grega. O tiozinho simplesmente fala, é hora de rezar. Vamos sair fora. O Leon já tá ligado? Se você for ver a continuação do Resident Evil 4.2, o Leon simplesmente contrata um padre que simplesmente toca o sino e zero o jogo. É muito fácil, tio. É só contratar o padre grego, hein. É verdade. Os caras estão tá indo para secreta ali. Você vai ter que pegar a chave secreta para abrir aquela porta. Mas o Leon simplesmente quer checar Percibo o perímetro indo, e conhecer Eu a zona. Go. Fez certo, tio. Fez bem porque ele reconheceu o tipo de inimigo que ele estaria enfrentando. Ô, oh, Leon! Ô, oh, Leon! Ô, oh, Leon! Ô, oh, Leon! Oh, Leon. Oh, Leon. Rapaziada, né? tem, tem que rolar um telegrama aqui, beleza? Vamos conversar com a gente like aqui, aqui, ó. Máxima notícia: um, um agente, morto, of autos, agente morto, talvez altos agentes morto. também. Fala pra a verdade. Leon, you need to get out of there. Claro que eu tem Look que sair for daí. Rapaziada, vamos nessa então. O que que acontece? Meia volta à esquerda aqui, e é isso mesmo. segue as flechinhas do oh amor, é, tem munições é. aqui, mas o Caverninha não vai necessitar. Porque ele tem a estratégia cavernística, que é atirar no joelhinho dos caras, é botar eles para rezar, que já não gasta muito tiro. Fala, tem umas galinhas douradas aqui, ó. Simplesmente ela bota uns ovos mágicos. Vamos pegar aqui, agora vai dar certo. Vou tacar o aqui aqui, para largar a trouxa. O caverninha pediu para ele capinar o um negócio aqui. Sabe o que ele fez, tio? Oh, ó, ele tá colocando um... <risos> Tomação, ele tá colocando aqui na, na esquerda e botando na direita, tio Eu falei para ele colocar no caminhão, tio Você assim não sabe trabalhar não, hein Ó, oh. ó, oh, oh, peraí, tio Ó, oh, meu Deus, é bica, é bicas Bicas aí. os oh. galinha caminharista, hein O Leon simplesmente vai chegar aqui com fiscal o baú de ouro dele Ó, oh, meu Deus do céu, é. Rapaziada, os caras falam que o Leon é do bem, mas não sei não, tio. Tá altamente confiscando tudo, ó. Ó, o Joelinho aí cai, tio. Ô, meu Deus do céu. Aí você faz a barba dele aqui, ó. É, é assim que funciona o exército Nelson, tio. Tá rolando outro aqui? Ô, meu Deus, aí, tio. Aí é zoinho, tio. Aí é do culo também. Peraí, peraí. Você, você também tem zoinho. Ô, oh, não, não se preocupe, Vem um pra cá. Rapaziada, chama o primo, vou, chama todo mundo. A gente simplesmente vai sair fora aqui. Porque a gente tem mais ou menos três tiros, que é o suficiente pro Leon sair fora desse vilarejo. Viare... Vi... Beleza, rapaziada. Essa parte aqui é altamente tranquila. Você pode descer tranquilo aqui que não vai ter nada. Oh, meu Deus, esqueci. Assim? Ah, mas eu lembro que o estava tomando cerveja. Ele estava disfarçando, tio. Ele estava cultivando pedras. Ah, oh, meu Deus, eu odeio apertar esses botões, tio. Ó, oh, oh, oh, corre! Como oh, meu Deus, vai, Leon! Ô oh, Leon! Ah, ah, como? Ai, apertei, tio. Oh, Ó, meu Deus, do céu. eu precisamos uma igreja ali, apertei tudo aqui. Deu certo, isso que é importante, hein? Rapaziada, já, já suei. Já estou desbravadamente suado. Ó, oh, Leon, peraí. Ô oh, Leon! Ó, oh, Leon! Rapaziada, acabou as bolas, hein? Já era. Ô oh, Leon, aí, tio. Vamo, Vamos acertar os negócios, hein? Rapaziada, o Leo tá tremendo, hein, balde Valde Parkinson e Jackson. Hiroshima e Negrosaki. É, vamos pegar esse negócio aqui só pra ter uma continha mais larga. Uhum. Uma conta bancária mais grega, hein. Vamos se ligar pra quem não sabe. Isso aqui simplesmente é vendido para o senhor Paraguation, que vai aparecer no proceder do jogo. Rapaziada, o é, Leo, oh, Leo, ô oh, oh, meu Deus, Leo, para de tremer. Ô oh, Leo. Tranquilo, rapaziada, ó. Ó, tem um cara aqui das granadas, hein. Ó, tá Sentindo a vela bela de aniversário? Olha, acende pra nós, ó. Parabéns pra você! Oh, Meu Deus, Deus, rapaziada, mostrou a vela polinho, Leon, Eu adoro soprar a vela. Que rapaziada, <risos> que, que com <risos> Ó, faca do Linho, Simplesmente profissional para cortar qualquer tipo de cadeado. Tio. Você pode meter o um cadeado aí com cabelo. Ah, Corta, é verdade. Tranquilo, rapaziada. Ó, vamos ficar ligado aqui, rola umas bombas aqui hein? altamente sinistro. Nem ó, o Linho já tá ligado. Essas bombas, é claro. Ó, não vá seco, não deixe para trás. As riquezas alheias. Vamos coletar todas essas oferendas que o Leon curte, hein? Ó. Pois é. Beleza, dentro do armário aqui temos mais ou menos um camarada. Ó. Presta atenção, que o Leon vai abrir e simplesmente vai encontrar o seu futuro parceiro. Ó. Ah, little rough, don't you think? Oh, meu Deus do céu. Desamarra simplesmente Your... o seu parceirito. Ele pergunta se o não. Leon é como eles, você? aí você olha pro Leon, cabelinho todo chanel, pelezinha grega okay. e sapato um dourado, um você acha que é o deles, Oh, meu Deus do céu, vamos ligar não não O que que acontece? Chegou o mestre dos mestres, senhor. o cara mais ou menos 2 metros e 42 centímetros de puro músculos, rochedos e barba, ó. Oh. Rapaziada, não rola com o cara. Tipo, meu Deus do céu, o Leon vai ter que. Um mais do que, vai ter que o Para evoluir esse bico, o Denkit tá altamente. Biliscoso, hein? Feeble humans, let us give you our power. Rapaziada, simplesmente esse otário aí acha que o Leon não vai ser capaz de <risos> aguentar esse so, veneno grego deles. Esse o vírus, o vírus simplesmente o tornará é mais, mais o forte, fazendo com que o Leon tenha habilidades super mais poderosas e possa com apenas dois bicudos botinar qualquer um desses caras. Vamos ligar. Beleza. Depois de certas horas o Leon acorda com seu parceiro de treta, ó. Hey. Oh. hey, wake up! Acorda aí, Joe. Ai, ai, ai. Crawl out of one hole and into another. Você quer me what's acontece. Tipo de... acontece. Americano, like Oh, hey. aí, tio. Quem o meu tá, o Leon tá soltando. O cara, o cara tá resmungando. É mostra pra ele a isso? Claro a que ele é cop. Nah. You don't look the type. Abre ele, Leon. Fala do Resident 2 para ele para dos zumbis okay, que se encontrava me guess. lá. Oh meu Deus, o cara não bota a fenônia, não, tio. <risos> It's too good for a guess. Want to start amigo. villagers about the in the <risos> o cara tá simplesmente com um cortadão. Você já tá ligado que se cortado aí? É uma girada, já arranca qualquer tipo de cabeça, Vão ficar ligado, não vai? tem que desviar, não tem segredo. Me chamo Luis Serra, eu era um copo em Madrid. É, Rapaziada, você põe eu sou um bom a uma you Por Você colocou sua na ninguém te aprecia isso. Fala pra ele, Lyum. você lembra do primeiro dia é o no Resident Evil o, o, né? o envolvimento do Leon Se você não viu o Resident um 2, vamos se ligar. É, é um jogão, é um mal os dos de melhores, hein? Oh, como? Como que é? tem oh, que apertar botão aqui, se vocês me permitem. Oh, After you. Now. Oh, exatamente no meio das mãozinhas, porque o Leon calculou o momento preciso. Oh, com essa botinha já roda, tipo, oh meu Deus, o Leon é altamente treinado pelas Forças Armadas Swartson e FB Nelson. Ô, oh, Leon. Oh, Leon. Quer dizer, que liga, oh, meu Deus, curte ligar. É Pode acontecer. Eu, eu estou bem. Há um homem civiliano preso. De acordo com ele, Ashley está em uma igreja em algum lugar. O que aconteceu com ele? Ele conseguiu escapar. Você tem uma ideia na o local da igreja? Não, mas aparentemente há uma passagem secreta na aldeia que leva até lá. Estou indo para a O que acontece? Vamos diretamente para o local do amor. Que é crioulo? Paraguaiano, hein, tio? Ó, paraguaiano começa a vender os primeiros itens para o Leon Sim. nessa parte do game, hein? Se liga só na apresentação Paraguaiana, tio. Ó, o cara traz as melhores bugigangas do mundo e equipa melhores armas no mundo. Ó, oh, tá dentro dessa roupa do cara. Vamos ligar aí, ó. Se liga. Oh, meu Deus do céu, o cara é armado, tio, até os dentes. O que acontece? Primeira coisa quando What você you esse tiozinho é vender, tio. Ô, oh, meu, vende esses espinels aqui. Temos a escopeta e temos a pistola suficiente para explodir o planeta. O que que acontece? Oh, aumento stranger? o poder de fogo <risos> da escopeta. Aumenta o poder de fogo da pistoleta <risos> ah, ah, Tá bom, ah, tá bom, ah, é isso ah, é. Tem fazer mais coisas, você juntar mais dinheiro e coletar mais munições Você também pode vender pro tiozinho Vamos nessa, abre esse portão do amor Esse foi o primeiro episódio refeito Beleza? Você vai ver o segundo episódio O, o Caverninha não vai ter as habilidades de pico da cabeça dos caras Não vai ter outras habilidades alheias e não terá a visão cavernística que ele tem no momento agora Mas você vai ver que com o tempo o caverninha vai estar profissional Ali pro episódio 5, 6, ali vai pegar o rifle e tudo vai voltar ao normal hein? Vamos se ligar, rapaziada, espero que você tenha gostado desse gameplay Deixa o seu like, se você perdeu a série Resident Evil 7 do caverninha Não faça mais nada, vá no vídeo que vai aparecer aí na tela E vamos se ligar, hein? tem Resident Evil 7 e tem o The Evil Within 2 que também é uma série recomendada pela Caverna e você tem que ver essas duas séries Se você não viu E se você quer continuar vendo Resident Evil 4 Simplesmente vá para o próximo vídeo Que é o episódio 2 Vamos se ligar Rapaziada, te vejo no próximo, hein? é nóis